Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias e você já sabe quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia, semana bastante chuvosa, né? Mas não importa, nós estamos aqui na Balba Baby, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste, para mostrar para você tudo que você encontra aqui na Balba Baby, enxoval completo para o seu bebê. E tem promoção também. Quem vai falar com a gente, e apresentar as promoções, a loja, é a Taine. Tudo bem, Taíne Tudo jóia, prazer. Eu sou a Thaine e vou apresentar para vocês as nossas promoções. Gente, está imperdível a nossa promoção. Você levando quatro, você vai pagar apenas três. Isso mesmo, promoção aqui na Balba Baby. Marca t nossos babadores... 100% de algodão, tecido antialérgico, acabamento todo em viés, temos diversificado de estampas. Gente, tá uma mais linda do que a outra. Tem rosa, tem preto, tem azul. Lembrando das promoções, gente, leve quatro e pague apenas três. Só aqui na Balba Baby você vai encontrar essa promoção. Nós também trabalhamos com pano de boca festonê, são três unidades, 40 por 35. Vou abrir um aqui para vocês verem rapidinho. Material 100% algodão. O acabamento é em festonê. Você comprando 4, você vai pagar apenas 3. Temos várias estampas, tem para menino, tem para menina, tem unissex. Um mais lindo do que o outro. Na nossa promoção também está entrando os panos de boca com viés. Também três unidades, 40 por 35. Qual que é a diferença de um para o outro? O acabamento, pessoal. Esse acabamento é todo em viés. Olha que trabalho lindo. Tem estampas dos dois lados. Leve quatro e pague apenas três. Essa promoção não dá para ficar de fora. Ainda mais com essas voltas às aulas. A gente sempre precisa de paninho de boca, babador para as crianças estarem desenvolvendo na escola, tá bom pessoal? Olha a quantidade de estampas que nós temos. E as promoções não param. A gente também separou as toalhas de boca. Tecido 100% algodão. Marca Teciclin. Gente, a toalha de boca: a diferença é que o tecido é o mesmo da toalha de banho. Olha, ela é em soft. Tem o porta-chupetinha para criança que chupa chupeta. Também vem duas unidades 35 por 35. E temos várias estampas. Tem bastante estampa aqui. Tem ursinho amarelo, ursinho azul, tem animais, pinguim, triângulo azul, nuvem azul, o urso oca. Também temos nas opções rosa: triângulo rosa, estrela rosa, nuvem rosa, corujinha rosa, temos da gatinha, unicórnio, tem de balão. Gente, essa promoção assim tá imperdível. São quatro unidades pagando apenas três. Vem conferir. Então, muita variedade para vocês que estão acompanhando essa live agora aqui no Facebook do SB Notícias, aqui com a promoção... Leve quatro e pague apenas três. Loja super aconchegante maravilhosa. Venha já para cá para você conhecer. Tem muito mais aqui esperando por você, viu? Essa promoção, ah, corra porque essa promoção é válida somente enquanto durarem os estoques, tá bom? Leve quatro e pague três. Loja maravilhosa. Para quem tá perguntando o endereço, aqui é Rua Pós, número 609, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. E tem tudo tudo, tudo, tudo para o seu bebê, tem dois pisos também, olha, quem vai mostrar para a gente lá o piso superior é a Nayara, né Nayara? Isso mesmo, tudo bom com vocês? Eu trouxe uma novidade aqui para vocês, pessoal, E exclusividade aqui da loja que são os coordenados, vamos lá para a gente conhecer? Vamos lá, Tá no piso superior, enquanto isso você vai conhecendo aqui, Eu vou passeando pela loja, tem o bonezinho... Tem a malinha também para você que está à espera do seu bebê. Olha só que maravilha. Balbá Baby que fica na rua Caiapó 609, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste estava precisando de uma loja completa como essa, né? E agora já tem para você, Balbá Baby. Isso mesmo, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês o nosso coordenado aqui da loja. Para quem não sabe, o coordenado são todas as peças do enxoval da mesma estampa, o que é difícil de encontrar, mas aqui na loja nós temos todos. Dá uma olhadinha. Eu trouxe aqui para vocês a estampa da estrelinha rosa, tá bom? Mas nós temos tanto no feminino quanto no masculino. Nós temos estrelinha rosa, estrelinha azul, triângulo rosa, triângulo azul, nuvem rosa e nuvem azul para você montar o seu coordenado. Então nós temos, ó, o babador, o jogo de lençol com três peças, com lençol de baixo, o lençol de cima e a fronha, tudo da estrelinha. A toalha de banho com capuz, lembrando que ela é de fralda, 100% algodão. Nós temos a toalha maior também, 100% algodão também, só que ela tem 175 metro por 75 muito bom. Tudo na estrelinha. Nós temos os roupões soft, tamanho P, para bebezinho até 12 meses. E o tamanho M, até 4 anos de idade. Tudo da estrelinha. Nós temos o coelho, que vem duas unidades, 100% algodão, 1 metro por 75. As fraldas que são essencial aí no enxoval do bebê, de muita utilidade. Três unidades no pacotinho. Os paninhos de boca que a Thay acabou de falar ali pra gente que estão na promoção. Lembrando que os paninhos de boca, festonê, viés e as toalhinhas de boca estão na promoção. Você leva quatro e paga apenas três. Nós também temos da, no, da estrelinha rosa no acabamento em festonê no acabamento em viés e as toalhinhas de boca soft com prendedor de chupeta. Tem lindo, mais lindo, produtos, lindo. pessoal. Dá uma olhadinha, ó. Temos o trocador portátil impermeável. Nós temos também isso aqui que é um item que usa bastante, principalmente agora no inverno e facilita muito a vida das mães, que é o porta-bebê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que é o porta-bebê? Eu sou o pai e não conheço <risos> o porta-bebê, Nayara. Mostra porta -bebê. pra gente que eu tô curioso pra saber o que, que é o porta-bebê. Vamos lá, então. Ele é literalmente um porta-bebê, pessoal. Ó, ele é uma mantinha. É como se fosse uma mantinha. Ele faz, às vezes, da manta, tá? Então, você coloca o bebezinho aqui dentro, ó. Abre ele, ele tem abertura até o final, pra você ter mais facilidade. Colocar o bebezinho aqui dentro. Certo? Lembrando que é tecido 100% algodão Antialérgico E esse porta-bebê, gente, ele é super fácil de manusear Você viu? Você abre até o final, coloca o bebezinho Fecha E facilita na hora de você transportar o bebezinho Pra você não ficar carregando manta, ficar carregando cobertor Vai levar o bebezinho pra creche Na casa da avó, na casa da mãe, na casa da tia Coloca o bebezinho aqui dentro E ele tem o capuz também Que evita a criança de ficar tomando friagem, tá? Então, é bem fácil, um item que facilita bastante o enxoval da mamãe. Facilita aí o dia a dia da mamãe, tá? Então, coloca o bebezinho aqui e leva ele, transporta ele onde precisar. Além disso, nós temos o ninho redutor de, medir, de, de berço, tá? O ninho redutor de berço, que ele a gente coloca no berço a criança não ficar se virando muito, né? Para que ela, se ela se mexer, ela não ocupe muito espaço, não cause nenhum acidente. E esse daqui é o nosso ninho redutor com uma almofadinha produtos 100% algodão, valorizando a indústria aqui da nossa região, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, a Produtos de muita qualidade, pessoal. Tá certo, gente, estão aqui, ó, Balba Baby, esperando por você na rua Caiapós, número 609, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste, e tem o WhatsApp também, é, é o 998-16-6434, pode mandar a mensagem, que o pessoal tá aqui para receber você, e tem muito mais aqui, né, Nayara, ó, sim, eu vou sim. filmando aqui, tem o um carrinho de bebê, a loja completa, completa, completa, gente, tem carrinho, tem carrinho, de, de, carrinho de bebê, casseio. com, com é, um fechamento facilitado, nós temos as roupinhas também, toda a linha de cama infantil para berço tamanho americano você encontra aqui também, nós temos a linha de solteiro também, para quem não sabe, nós trabalhamos com lençol de solteiro, fronha de solteiro, edredom de solteiro, tudo isso você encontra aqui na loja. Tá certo, obrigado Nayara. Balbá Baby, para você, venha já conhecer loja ampla, maravilhosa, super aconchegante aqui no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste.